Bem, malta, vamos dar aqui início hoje a um vídeo diferente. Este já está, já está à rasca, Porquê? Porque normalmente é vídeos dele logo a gozar comigo. E vocês aí, caixa com bica, aí, com o caraça, é sempre a malhar. Hoje temos aqui um equipamento que por acaso eu não era fazer vídeo. Como vocês sabem, quando eu faço vídeos de patrocinadores, bem goods, bests, etc., eu fico com um plafond consoante as vendas. E depois posso usar para produtos para mim próprio. Foi o caso. Eu mandei vir este, este produto para ter aqui em casa uh, já há bastante tempo. E que é que eu só estou a mostrar agora? Porque isto andou aqui perdido por transportadoras para aqui, para ali para ali e nunca mais chegava. E chegou há 12 dias, eu estive a montar hoje. E curiosamente este meu amigo veio aqui para a piscina, dar um mergulho. Mas isso primeiro tem-se trabalho, pois é que tem o lazer. Uh, já que estou a filmar a título de curiosidade, esta máquina está a disponível na Banggood eu vou deixar o link na descrição, são sensivelmente 100€, euros. Uh, traz aqui um manual de instruções para, para montar e tal e é bastante fácil, eu não mostrei a instalação porque isto é bastante intuitivo era um item que eu não ia mostrar mas eu já sei, uma vez que eu vou fazer um treino com o Gil eu não, eu não vou fazer treino nenhum, eu vou dar um treino ao Gil ou melhor, vamos ver o que é que o Gil consegue fazer Nesta máquina? Nada. Não. Vamos ver as capacidades físicas deste homem. E como sei que vocês vão me perguntar quanto é que foi e onde é que foi, não sei o Pronto. Não. Ei, olha Olha, olha, olha, olha, olha, olha gajo. Este vídeo não foi um produto promocional que me enviaram, foi um produto que eu troquei para mim próprio. Mas pá, aproveito, vou deixar na descrição, se vocês quiserem comprar, eu faço vendas e depois posso trazer mais produtos. Agora Gil, vamos lá ver, vamos, vamos ver a capacidade deste homem. Olha, queres começar por aqui? Por nada. Por nada? Não, não, não, não, não. Vamos começar, uh, diria. Não, barras não. Né? Eu At não consigo levantar 90 quilos, Gil. Consegues, vamos, vamos lá. Vamos pedir ao Gil aqui uh, barra vamos aqui, o dorsalzinho. Vamos lá, quantas fases? Vamos. Vamos leia, embora! Leia. Vamos embora! Vamos embora! Vai, vai, vai, vai, vai, vai que o treino não como pode é, ser longo! Como é, como é que se faz isto? É, pões uma mão aqui, outra mão ali. Assim, ou não, bem? não. de frente, de frente, de frente. De costas? Sim, neste caso, de frente. Aia, tô, assim, vamos... vamos embora! Quantas barras fazes? Quantas? Ah, não, não, não, sem pés aí, sem pés <risos> aí, vai, puxa para cima. Isto não cai? Não cai, então é à confiança. Então. Sem saltar, sem saltar. Não, faz lá em condições. Eu não consigo fazer então, isso. Segura, eu até vou eu um mostrar-te uma. Tá mas tens de me filmar, não é? Vai, ah, estou-te porque... a filmar. Olha, aqui e aqui. Encolhes as pernas. sem Encolhes as pernas? Sim. Ah, mas tens és menos o ginásio. Só isto. Quero duas. Não faço meia. Quero duas, quero duas. Não consigo, não. Gil, quero duas. Vamos, vamos embora. Duas. Pá malta, este gajo é uma vergonha, não pode com o peso duas vezes. Vamos embora. Pois não, duas palominhas -me em cima de duas. Da duas! vamos embora, duas! Só quero duas! Ai, não consigo, não. Duas! Abre encolhe as pernas e arranca! Isto escorrega. Ah, não venhas com, com tretas! Não consigo, não, Aí. não, não. Zero. Ah, zero! Zero! Zero! Zero! zero. zero. zero. É, então vá! É mas... Segundo exercício! Depois, És uma vergonha! Segundo exercício! <risos> Se ver aí. Segundo exercício! esta barrazinha Estas pegas! Hum. Ok? Esticas! Eu não consigo fazer, fazer essa merda! Só isto? Não! Isto é muito coisa! não isso... Só isto? Tu pesas 70kg! Só isto? Quantas fazes ah, Quantas fases? Não... Não, pá, a gente tem que... Não, mostrar... Faço outra. Pronto, não, não, não, pera lá, não, não. Temos que mostrar todos os exercícios que eu ainda a Máquina faz, ainda só fiz... Vai lá. Mas eu não consigo puxar nenhum. Não, problema. vai lá ao segundo, vai lá ao segundo. Segundo exercício. Estica-te. Sim, vá Posso? pode vai agora. <risos> Pronto, já chego. Já chegou aqui. Tu fizeste fiz de uma! É para fiz meia, vá uma e meia, meia, mais ou menos. Máquina 2, Gil 0. Já estou cansado, meu! Zé, querias tu fazer um treino? Segura! Terceiro exercício, vamos tirar daqui os pegas. Terceiro. Só assim, fez? Abaixo, só isto. Ah, que me so vai isso. virar a máquina. Vai nada, virar, estás maluco aqui. Vai, vamos embora. Fundos, quantos fazes? Sim? Sim. Bora. Ai! Está vindo. realmente, realmente eu tenho o ar condicionado a funcionar. É porque faz um vendaval dali e o, é, o aumento é fácil mulher, assim. É o peso isto. Ai, não, dou, mano. não, mano, não, não. Tu, tu é que abandas. É. Tu é, é que é o vento. É. Tenho desculpa, pá. Uh, o, ar o ar condicionado... condicionado. Não, está forte. Está com vendaval, aqui é um vendaval que não se pode. <risos> Agora, vamos para ok? o corte. Sei lá, calma, para mim já é para aí. Não então foi? 1, 2, 3. Sim. Máquina 3, é. filmam como deve ser. Já estás torto, já estás torto. Já, já estou torto. Máquina 3, de... José. Tu... Estou torto e não binado. Outro, outro exemplo que, que a máquina faz, outro exercício, dizer assim o quê? Aqui. Estas pegas, só assim, José. Ah, flexões, sim. Quantas fases? Há uma. Vamos embora. É só. É a Trotinette, não fala. Já mandou a Trotinette para o chão. Já manda a Totinete para os já estás nervoso. É que eu não por isso. Já estás nervoso, já estás nervoso. Eu não gosto, eu não gosto muito de isto, não. Vamos embora. Lá. Vamos embora. Uma! Toma, vai buscar. <risos> aí vai, vai, é isso aí, é isso. É isso não é flexões, isso é meias flexões. Ah tá. É lá abaixo, filho. Depois assim, ainda dou ali com a cabeça, não? Muito, <risos> bem. muito bem! Muito bem! É melhor, já estou cansado, não? <risos> Eu homem fez um exercício de cada vocês dizem já me disseram em vários comentários para eu fazer vídeos com o Gil no ginásio que ele treina comigo quer dizer, quer dizer agora a semana uh, vá se eu treinar quatro vezes ou, ou cinco por semana o Gil treina uma mas mas, mas treina mas, mas treina vocês estão a ver ele está a fazer um exercício de cada nesta maquineta que nem peso tem é só com o teu peso pois mas é pesado e já está a bufar Imaginem no ginásio bem quinto quinto exercício não é Agora é um fácil. Um fácil. Isto é fácil. Senhor. Só assim é abdominal. Toma. Ah, abdominal é o que eu tenho. Eu tenho é um muito grande. É fácil? É. Então pronto, mais difícil. Em vez de fazeres assim, pernas abertas, assim. Está bem. Pode ser? É isso aí consigo. É isso aí consigo. Vamos embora. Então olha, um abdominal disto se achas que não consigo. Sim, é isso, Jesus. É. Toma lá. Ico está bem. Perna, perna aberta. E aí? Assim? Sim. Perna aberta? Isso, Sim. dois, dois, o três, ah. quatro, é fácil, cinco, 6. É e, e na boa, olha para isto, <risos> olha o abdominal, ali o abdominal, o abdominal. aí, toma, vai buscar, que fica aqui, fica, fica, quantos <risos> segundos? Vai, deixa ver, espera aí, já estou cansado. <risos> Nem, é como na topa, nem que passa o um caralho pela boca. <risos> já estava a cambir isto. Está bom, está bom. Antes que morras, antes que morras. Bem, nada. Olha, é uma vergonha. Não, mas depois, isto, isto tem uma compensação, uma minizinha a seguir. Depois, cable, já estou queimado. Há uma caneta ainda atrás aqui. Uns um, um elásticos que a gente pode pôr aqui, em baixo Pode pôr aqui em cima, por exemplo, para fazer dorsal assim atrás. Pode pôr aqui embaixo, se quisermos fazer um bícepsinho, ok? Uh, ombro, peraí. Podemos fazer assim um ombrozinho, deste lado outro ombro. Vamos pôr aqui para trás para fazer uma remadazinha. Queres fazer qual? Se a gente for muito forte, que é o caso do, do Gil, pode pôr assim, os dois logo assim à, à patrão. E faz assim, temos é que, que segurar ali a máquina, que este chão é um bocado de escorreria. E depois tem óleo de chocado, os caras dão uma. Boca. Prontos, toma, não é? Ah, esse faz-se. Ah, um vissar, sim. Hã? Vissar. sim. Eu contei mais, sim. no sim. café. <risos> Vamos embora. Assim? Como quiseres. E pá, isso, eu me aponho no joelho. Não, apoia no, no joelho. Isso, pode ser assim, vá. Ah, não, mas tem que ser mais para trás. Faz... Quanto mais para trás, mais estica, mais difícil fica. Toma! Aí! Ah, é, é, é mais Aia, queres ver? Queres ver como é arranca a máquina? Aí! até olha, olha para isto! Até arrebenta a Cacete! Sim, senhora! <risos> sim, senhora! E aí, só faz um bocado de força já cá em cima. Sim, então. Depois, isto, isto como tem esta hipótese de meter aqui elásticos é coisa que eu também tenho... mais elásticos? Sim, sim, sim, eu, por acaso eu tenho lá adicionado aos favoritos num, num próximo mês que me corra bem as vendas mando vir mais elásticos que dá para prender aqui, aqui e mais abaixo. Uh, atenção, esta máquina também é regulável, ou seja, a gente aqui consegue regular a altura. Já sou embora... Espera aí, espera aí! Onde é que vais? Ai, arranca-me o espelho e tudo! Esta máquina pode ser regulável, ok, tem várias posições. Para, para regular e pá, basicamente funciona bem, é uma máquina porrerita para ter assim em casa, repito foi uma máquina que eu mandei vir quando foi o segundo lockdown uh, para ter aqui, para que os jornais estavam fechados eu queria pá, ter aqui alguma coisa para treinar, fazer barras etc e, e tenho só ali uns manguitos que eu ia até trazer pode fazer mais alguma coisa mas se eu já está a racha com isso, <risos> mata o homem Uh, e resolvi mostrar-vos. Olha, já vem aí. O que é que tu. Ai ele nego... é. Já estou cansado, meu. Meu, este gajo aí é um, zoom... Ai, ah, caraças. Fiz 3 ou 4 exercícios. Ah, então, mas é para beber uma mini. <risos> Bem malta, foi um vídeo diferente. Pá, foi achei Apanhei aqui o Gil, tinha aqui esta máquina. Uh, é, mas olha que não é fácil. Claro é? que não. Então para quem não sabe. Quando é. o Gil aqui chegou, eu estava a acabar de montar a máquina uh, e disse logo, olha, é já, é já estás lixado Eu até achei piada, tipo, é uma máquina nova e tal, não sabia que ele ia fazer uh, nem, eu. Ali a... nem eu, nem eu, aliás, isto, como eu disse no, no início, este vídeo não era para ser feito, era... Era uma coisa minha, foi uma coisa minha que eu me mandei vir. Olha, agora filmei... só vindo ontem, porque assim não... Para a malta, para a malta que vai aos, aos parques fazer barras, filmei. Ah. Também dá aquela malta que vem, que sobe, que estás a ver, faz aquelas coisas assim... Epá! É? Outra vez? Não, aquela coisa assim. Para cima, para baixo, para os centros e... Não podes abandonar muito se não queres ir baixo. Não, não A de Daí baixo, não, em cima. Não, porque isto não vês, é, isto tem os pés yeah. aqui curvos. Os pés aqui, mais que em olha aqui. Não, é, é só se for. Não, é. Se for gajo, por exemplo, de 200 kg. Ah, se for usar babu já mandado para trás, <risos> não é? Isso é dentro do ginásio do <risos> queixo. <risos> Bem, malta, vou deixar aqui o link disto na, na descrição. É uma maquineta fixe, dá para arrebentar com o Gil. E... Ele andava à espera de apanhar-me assim, numa situação desta. Não, eles querem ir no ginásio. No ginásio está muita gente a ver, yeah. não dá para a gente estar com estas palhaçadas, não é? Então aqui ele foi, foi, olha, foi o um, foi esse, chegaste na altura certa, malta. Só esse tinha vindo, só amanhã. Já estava a levantar e já tinha filmado. Vai malta, fiquem bem, um grande abraço, espero que tenham curtido aqui do homem da Mini. Então e a barriga, o abdominal? Espero que tenham curtido aqui, desta maquineta. Vou deixar o link na, na descrição. E pronto, um vídeo divertido. Vocês estão-me sempre a pedir para eu fazer vídeos com o Gil, o homem é bué, é engraçado. Não, às vezes... Agora foi a minha vez de usar com ele. É. Ainda, Mas, falta, ainda, ainda falta, ainda falta o vídeo do, do... Do carro, do é carro. Eles já sabem, eles já, já sabem. Compra um desenterrado, um desenterrado, Mas a gente fez... Foi... Olha, mas está a ficar... Está, põe, é. então... Ele não deixa. Este gajo é tão esperto. <risos> está a arranjá-lo. Não deixa filmar assim. Só depois, de pronto. Não, mesmo assim dá... Só falta mais uma coisa. <risos> Vai, Volta. fiquem bem, Um grande abraço. Um grande gajo. Um grande gajo. Olha, à, à nossa. À nossa e à vossa. Olha, por isso é que eu tenho um grande bíceps. <risos>